Pessoal, estou fazendo uma gravação de um local onde eu estou passando com a Madalena e é bem alto, ali tem uma lagoa muito bonita o lugar lá é simplesmente lindo eu quero só tirar uma, uma dúvida porque ali tem uma lagoa e eu não sei se, aquele, se ali é uma pessoa pescando se é uma estátua, deve ser uma estátua muito parado, né? uma casa muito bonita lá embaixo. Mais para cima tem outra. E aquele lugar ali, ó, pelo que eu entendo aqui é plantação de batata. Ou se não for batata é brócolis. Eles plantam muito brócolis aqui. Mais uma casa lá. Bem escondidinha na matinha lá. Ó. Não sei se mora alguém lá. Opa! Não sei se mora alguém lá. Uma estradinha. E aqui embaixo tem outra fazenda. Ô, senhor Mário Nunes, lembrei do senhor agora, viu? É. Lembrei do senhor agora. Mostra pra Tem mais fazenda lá. Por que eu lembrei do senhor? Porque o senhor deu essa... É uma ideia que eu já tinha na verdade, mas que eu quero fazer, só que para mim subir o drone aqui agora, tá complicado porque tá um vento forte onde nós estamos aqui, muito forte mesmo, sabe? Mas eu lembrei do que o senhor me falou aquele dia lá, eu tendo a oportunidade, pode ter certeza que eu vou gravar sim. bem que é bom subir, pra tem menos casa, né? Trator parado, tem um senhor lá embaixo. Um monte de vaca, um monte, não existe um monte de vaca, né? Várias vacas, ou boi monte de vaca, vacas são monte bois, de vaca né? é o monte que ela faz no chão. É, então, que é isso, <risos> né, Cícero? Um monte de vaca. E pra cá também, gente, ó. Ó. Eu fui lá na casa da Janaína, e na casa do Josué, pra ver se eles vinham com a gente nesse passeio, mas não foi possível, não, porque eles não estavam em casa. Mostrar uma coisa interessante. Essa árvore aqui está seca ou não? Parece que está seca, mas não está seca. Tem vários brotinhos nascendo. Agora aquela ali está seca. Essa está seca, que nem diz um amigo meu, tá seca e esturricada. Aquela está seca e esturricada. Agora essa aqui, ó. Mesma qualidade daquela ali, ó. Cheia de brotinho. Certo, gente? Mais um registro para vocês e para mim também. Vamos lá. Meus amigos, olha o que eu encontro aqui na estrada morta. Uma cascavel. Não sei se foi carro que matou. Não sei o que aconteceu. Mas ela está ali. E foi agora há pouco. Dá para perceber, né? dá para perceber pelo tem um brilho na, na pele dela olha lá tem um brilho na pele dela tá vendo e olha lá o guiso e era uma vez a cobra não sei o que aconteceu mas ela tá morta uma pena né para natureza onde eu tô aqui é uma pena realmente Bonita, hein? Adélio, me fala a história dessa, dessas duas cabeças de, de traíra. Como é que foi? Essa aqui eu peguei lá no Senador. Senador é lá no José Bento? É, isso. Ah. E essa aqui o Julinho pegou lá no Totone Janico. Bom, que eu não sei onde é que é o Totone Janico. Ninguém sabe que tá ouvindo, mas onde é que fica? É pra baixo casa aqui, uns 4 quilômetros. Uns quatro quilômetros? É. Quantos quilos que deu essa daqui, ó? Essa aqui deu 1,8 um quilo 800. Limpo, né? Limpo. E essa? Essa aqui deu um quilo 100. Rapaz, e que Pe hora que você pegou ela? Essa aqui pegou cinco e meia. Mas não foi uma das primeiras, não, né? Não. Eu, não, essa aqui é a primeira que ele pegou. Foi a primeira que ele pegou? É, essa aqui eu peguei lá no senador, mas é, não é aqui, não. É lá no senador. Eu sei, você é o senador. Nós estávamos lá ontem. Ele não estava junto com nós. Nós estávamos lá onde Estava só eu e o Rafa. O que, que você vai fazer com essas duas aí? Essa aqui eu vou empaia, Eu já elas certo? Agora eu vou pintar elas de verniz e vou pôr dentro do, do, de uma tábua. Vou encaixar as duas ah, tá dentro de tábua. entendi. Você vai colocar numa parede depois. Isso, isso. Isso mesmo. Mas que chique como diz, oh, chiqueteza, né? É. Muito bom. <risos> Chiqueza. Aí, pessoal, tá vendo? E a carne você fez como? Cê... Vi. Não, mas diga isso aí, você assou, você... Fritou, né? Foi. É, Adélio, eu quero uma hora sair com vocês aí pra nós pescar umas bichinhas dessas, hein? É, uma hora pra nós aqui, tem bastante aqui. Coisa e. boa. Pois é, o Adélio aí mostrando pra nós essas duas cabeças de traíra. Pra mim, se eu pegar essa pequenininha já tava bom. Já tava bom. <risos> Não, é gostoso de pegar. A traíra é a minha de pegar. Eu sei abrir que ela faz, né? Ah, nossa, ela é. é forte demais. É forte. É isso aí, meu amigo. Obrigado por Boa. me mostrar isso aí. Ô Adélio, como é que você fez pra ela se conservar desse jeito aí? Pra conservar do jeito que ela tá aqui? Isso. Eu peguei ela, abri a boca dela, travei a boca dela com um pauzinho uhum. e pus no canto do fogão, pra secar. Fogão a lenha? Fogão a lenha. Tá. Como se não tiver fogão, põe no sol, mas tem que salgar a cabeça dela pra ficar desse jeito aqui. Ah, porque daí você fica... salgando não, não... Não, não perde, o bicho não come, né? Não vem comer. por tudo daí. Ah, tá. Aí fica fedor, né? Aí você deixa ela desse jeito aí, secando até? Até ela secar tudo. Aí depois você mergulha ela no verniz e verniza a cabeça dela. Entendi. É bom saber, né? É. Ela, ela tem quase o mesmo sistema da carne seca, né? Mesmo sistema. Só que nesse caso aí é pra conservar. É. Aí você passa no verniz dela e conserva por anos, né? Conserva. Muitos anos. Entendi. Eu perguntei porque eu não sabia e tem muitos que talvez não saibam, aprende agora. Não, é. Verdade. É isso. Dá um beijo nele, mais o que tá a faz com ele. Dá um beijo nele, você viu ele ia é por aí. Eu não, eu não, eu não, não. Eu não vi não. não, vi, não. não, não. Conhece Essa é música? Fazer a música? Conhece Não. Eu tinha, sabe quantos anos? Vai. Dez anos que eu vou lançar essa música. Agora vocês ficam quietinhos, ah, que estão na música que eu vou cantar. Isso, tá sério. Vai é você. Não, moça. Eu fui lá pra casa vem, mas ah. veio uma caba, mordeu meu pé. <risos> Ah, yeah. Sim. É, é. É, uma, é uma equipe é uma que equipe. É. é. No final de dezembro, se Deus quiser, eu vou fazer a chegada na entrada de Santo Reis. Daí, no caso, ele, ele tem essa equipe, ele vem tocando, ele vem tocando até chegar na sua Sim. casa Não. Ele continua, ele, né? Não, vai, em casa, o povo vai num pedaço de estrada, ele já começa cantando junto, aí chega lá em casa. Então, é então, o que eu tô falando, é. geralmente eles vêm assim, é. eles vêm, vem vem passando, passando, aí ele vai finalizar em algum lugar. Vai, e em quer, casa. Na sua casa, e aí nessa casa. hora você vai servir o quê? Um almoço, Não, um, um café, um pão com carne, é. é, alguma coisa você vai fazer para atender. Fazer. E eles vêm de longe, vêm de tem lá. uns que vêm de cavalo. Não, mas o meu, o... o o, a companhia do Pino mesmo. É meu compadre. meu namorado eu Agora meu, você com, canta. E canta, canta, canta mesmo. O que, que você falou, hein? você veio cantar, eu fui numa chegada São três vezes. Nossa, mas tinha cantor antigo lá cantando no com eles. É bonito. Eu vou deixar o número do meu telefone. Seis. O dia que eu for lá em casa, se Deus quiser, eu vou cantar o oh, 6. canta! Pra oh. mim cantar? O que eu vou cantar? Não vai, você canta a música que eu cantava. Qual é a música que você cantou pra mim? Canta a música que você cantou. Foi Vai, ah, dois, ó. Vai. Não, vai. Não, vai. Você toma um de cada vez toca. Vai, toma. Você com seu som. Você então, tem que cantar junto, eu, vocês escuto, você toca o violão junto. Então, vai. Para os dois. Ó, a perninha. A perninha, espia pra isso. Sim, sim. Vai. Então vai, vai, vai. Mete o pau no violão vai. Eu, na verdade, foi assim. Toquei muito, toquei muito. Eu não falei, muito mesmo. Nossa,, eu mas... minha, Madalena, sorridente, a eu bailar. Não. Assim eu canto essa música vai <risos> desmaiar aí, que nem o moço lá, Chegando na galopeira, desmaia. Vamos, Madalena. Nós dois agora. Tá. Vai, você pode tocar agora, Eu vou cantar com a sua. Eu não sei cantar a letra dela, não. Tá, esqueci vamos. já, mas tem. Eu sou Se você me ajudar na letra, porque eu não sei? Vamos ver se ela consegue comigo. Foi uma som, capital do Paraguai. Onde eu vi as paraguaias sorridente um a bailar. a guitarra, quatro barras a cantar, galopeira, galopeira, galopeira, eu também virei cantar. Opa. Um bar e a ascensão, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguai a rirei e ia bailar. Pelo sol, no seu guitarra, quatro barras a cantar, galopeira, galopeira, também não sei dançar Galopeira Nunca vai te esquecer Galopeira Pra matar minha saudade Mas a minha felicidade Paraguai da minha felicidade em Paraguai eu voltarei Agora eu passo um chapéuzinho na né? quando pra dar um, pra nós ganhar um dinheirinho Passa aí, o que ganha aí, meu? Paga o que eu não toco que que isso aqui? Muitos anos, Tinha um tio dele que escolhe muita coisa, deu boleto pra ele, treinado que ele tem treinar Ah, tá por conta né tô vendo tô vendo o braço do que não não é romano não é vai é. menores. menor tudo menor, certo aqui ó um menor é bonito que tem vem é, violão você... sai daqui da cabeça dele vem pra cá se quer chorar Vai. Guarda eu ouve Eu vou cantar uma música aqui e você é filma eu Aqui só Tô filmando as galinhas Filmando ela é? hum. Cadê as cabritas ali ó Bita, tem uma cabecinha que eu não sei o a cabecinha, tá lá em cima. Onde que tá, Escabrita? É uma cabecinha que eu não sei o que é vem aqui que Aonde? Ali, em cima daquele fechado. Ah, sim, tô vendo lá. Vamos ver se eu consigo pegar. Vai conseguir pegar, né? Tô sim, tô pegando sim. Olha lá onde está a cabrita que lá que é em, tá em cima. Senhora... Que bonitinho, sim, sim. sim. Bota uma calça. Eu, Eu vou subir lá junto com ela. não está tá nem, nem aí, corre, né, Ben? Ele depois ainda tem que mostrar o mijope de orelha. né, quase esqueceu de lá gravar. Nossa, mas essa casa aqui dá para aumentar muito aqui Aham. nessa pedra. Gente, olha só que interessante. Nós estamos em cima de uma pedra que Depois eu vou mostrar para vocês onde, onde é que vai sair o, o outro lado dela Isso aqui é uma pedra, como vocês estão vendo Aí foi feita essa casa aqui, ó Essa casa foi feita, logicamente Sobre a pedra Olha E ó, é uma pedra mesmo, literalmente Aqui sujeira não fica, porque você lava fácil, fácil Ó Não precisa nem fazer ele. Não Só que a casa está simplesmente abandonada a casa não tem morador nela, a casa está fechada, a casa está, infelizmente, num lugar tão bonito, mas que. que. não sei se vai. alguém vai vender, não sei se alguém vai fazer alguma coisa. Tá aqui. E ali tem um calanguinho fazendo que eu não vejo. Opa, foi embora. Sim, sim. É, tá ali, tá... Bem, Olha lá, olha lá na, na, na madeira azul, lá, Madalena, olha lá. Ah, estou vendo. Tá vendo o calanguinho ali, que bonitinho? Uhum. Faz tempo que eu não vejo calanguinho de perto, hein? Olha lá. E aí, nós estamos aqui dando uma passeada, dando uma volta aqui, eu e os meus companheiros. É que morou gente aqui um tempo atrás, porque tem sinal de que faz pouco tempo que veio gente aqui, né? Geralmente, quando você vê um, um, alguma coisa assim, é porque teve alguém por perto. E a pedra continua, e por cima da pedra ainda nasceu essa grama. Não sei nem como que essa grama se fixou aí. É, e aqui continua a e pedra ela por, E ela tem por baixo é, E essa pedra vai longe, depois eu vou mostrar para vocês onde ela vai sair Né, essa parte da matinha Aqui já automaticamente Já tem muito mais terra Para dar raiz para essas Árvores aqui, ó Mas a pedra vai, ela vai vindo aqui, tá vendo? Ó E aqui já partiu a pedra, ó Já, já, já partiu ela Olha lá, vai O suco dela vai indo aqui, ó. ó O suco dela vai indo aqui E ela vai, pessoal, ó, dá uma olhada aqui, ó Vai descendo, ó, parece uma rodovia Ó, vai embora E aí lá na frente, como diz o outro, ela despenca E vai lá embaixo Tudo isso aqui é pedra, ó A outra casa lá embaixo tá abandonada, tá caindo até o telhado Hã? Ó, interessante, né rapaz? Eu em gostei, cima de um lajedo mesmo, gostei né? Gostei da pedra, viu? Aqui é laje também morta. E pra lá também é laje pra trás, ó. Eu vi lá quando nós vinha vindo lá, eu vi. É. Aí se quiser cercar... Ele tá falando que é laje dos dois lados. E se quiser se cercar, aí tinha que a ver o homem que não tá pedra, né? Hã? A terra do homem, que divide a laje no meio. Certinho, né? A laje pra lá e laje pra cá, ó. De verde certinho. E aqui é divisa vista ao caminho. É, o lugar aqui eu achei muito gostoso. Deixa eu dar uma chegadinha mais para baixo aqui. O negócio nosso é... Aventurar. É aventurar, exatamente. <risos> Bom, em cima da terra não tem problema, eu tô de Gente, olha, lembra que eu fui com a... Janaína e Madalena naquela pedra? Hum. Isso aqui não é nada, a pedra aqui lá, ó. Desce e vai embora, ó. Não parece uma uma pista mesmo. E vai embora. Deve dar uma e dá a volta. Dá, dá pra andar até de moto aqui. Vou dar uma descida aqui mais embaixo. Vou dar uma descida aqui mais embaixo. Vou descer aqui, ele tá lá em cima. Ei, Madalena, mas que lugar bom, hein, velho? andar de moto? Olha, gente, dá A pra... ah, Madalena falou um negócio que é verdade. Dá para andar de moto aqui, ó. Ó. Olha, pessoal do céu. Ó, vou mostrar para vocês que coisa interessante. Olha. Olha, tá vendo? Ó. Olha só. Ó. Aqui continua a pedra. parte plana. E aqui, ó. Veja vocês. Veja vocês que coisa mais linda. Ali embaixo, ó. Tudo pedra, pedra, pedra, pedra, pedra. pedra, pedra. Dá para descer de carrinho rolemã, quem é que se habilita? Tá vendo? E depois vocês veem ali embaixo, já tem, já tem terra cultivável, né? Que eles plantam brócolis ali, ó. E para cima tem uma sede, uma fazenda. Já tem gente que tá morando lá, porque não foi abandonado lá, né? Deixa eu dar uma aproximada outra vez. Aí que beleza, ó. Tem uma estradinha aqui. Tem gente que passou aqui, tem até marca. Tem gente que vem cultivar e a Ou vai para lá, ou entra por lá. Não, aqui mesmo. Não aqui mesmo. É um rapazinho que mora no Colomínio, que é aquele planta aí. Ah, entendi. Pois é. Nosso passeio hoje está sendo assim. É, visitando casa abandonada. E aquela casa abandonada ali, ó, tá mais conservada do que a de baixo. né? Porque a de baixo... Ah, de baixo tá é que tem muita árvore em volta também. Também, ali. né, velho? E, e vai ficar aí nos galhos. Não estou falando para o senhor não, essa moia aqui ainda tem proposta para ela ainda. Tem, né? Tem, muita proposta. Né? E outra coisa pega até o cara do senhor também. Essa que pega, agora esse aqui não sei se vai pegar. Mas ela acho que pega assim né? Hã? Acho que ela pega. Não, as moedas ali pegam. Agora o dono daqui... Capaz se que não, não, né? Não. Bem, você não precisa bater dor mais não, viu? Só lava a louça, na, lava a roupa na, no chão aí, ó. Não. Pois é, já estende a roupa mesmo. Pois é. Não, não não, não. parar. vai ah, tá Será mais arrumado. está mais. aberto? Ah, é só São só arame. São Vai para povo daqui na feira, gente. Não fala que pacote Vai Eu vi. Que que é isso? chuveiro. Isso. chuveiro. É. é, chuveiro. chuveiro. Chuveiro. Chuveiro de, de fora, chuveiro frio. Chuveiro frio. É a Tomar banho no É. Ó, ah, tem até um negócio de... Isso aqui é de que que é mesmo, gente? É de máquina de veneno? Máquina de veneno. É de sulfatar. Sulfatar, é. né? Uma peça de surfatar. Vamos dar uma volta volta dessa casa aqui. Ah. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos ver o que eu vou achar. Que tinha... Ah, caiu até um telhado aqui, ó. O que que era? Eu não sei, mas caiu um telhado aqui. Olha só que peso também, aquela viga ali. Que vigona grande, não é à toa que não aguentou, ó. Telhado foi feito. Parece que foi muito bem feito, porém, usando os cobras, né? Pede abacate. Tem Pessoal, ali. tá vendo isso aqui, ó? Que eu tô mostrando, essa vaca aqui. É porque ela vaza cerca, ela atravessa cerca. Quebrou até o chifre. Então, como ela é dessas vacas, por assim dizer, meio nervosinha, que até o chifre dela tá faltando um pedaço lá, o camarada protegeu o Uber dela, tá vendo? E fez isso aqui tudinho pra ela não se machucar. Ó. Tá vendo? É uma coisa que eu tô vendo pela primeira vez, ó. Eu também nunca não vi, não. Só o é. nunca vi isso aí. Isso aí é por conta de ser muito... Nervosinha, não queria ficar dentro de casa. Tá bom, filha. Você não quer ficar dentro de casa. Boeira. É. Você vai sofrer. Quanto vale uma galinha dessa aqui na roça hoje? Uns 40 reais? Por aí, né? Vai também dar um. Uma, um pirão, hein? Olha que galinha é bonita. Vai assim, um graveto e não tem só um não, viu tem dois Olha o outro lá um de João graveto